Tudo bem? Vamos falar sobre como gerar uh, curvas de nível, linhas de relevo com o software Global Mapper uh, para você utilizar essas informações no seu mapeamento, nas suas pesquisas, no seu geoplanejamento, ok? Primeira, eu já fiz um vídeo lá atrás sobre como usar o Earth Explorer junto com o QGIS para você gerar essas informações, né? É, e o vídeo foi bem visualizado, ajudou bastante gente. Mas hoje vamos falar sobre o Global Mapper. É, assim como o QGIS, o Global Mapper ele ele é ele é um gerador de de informações geográficas porque utiliza Muitas bases de informações geográficas para você extrair essas informações e converter essas informações para você utilizar em seus mapeamentos. Então você vai ver que se comparar com o Earth Explorer junto com o QGIS, gerar curvas de nível no Global Mapper você vai ver que é bem mais fácil e bem mais rápido. Ok? Primeira coisa que você precisa é gerar um polígono, né? gerar um perímetro um polígono de um perímetro é, de uma determinada área que você esteja interessado em extrair essas informações então eu vou criar aqui um, um perímetro dessa área aqui eu quero extrair informações de curva de relevo dessa área para dar uma analisada para colocar no meu mapa jogar no meu gps estudar imprimir etc okay? então para criar perímetro, eu só preciso ativar lá a ferramenta no Google Earth de mostrar régua ativar polígono criar este polígono, ok? e salvar salvei o, o polígono criar um, um nome salvei aqui como PM e agora eu vou o botão direito sobre ele salvar lugar como vou jogar lá na minha área de trabalho né? pm.kmz e vou aplicar salvar ok? como já está em salvo agora confiro lá na minha área de trabalho que o meu arquivo pm está devidamente salvo abro então o Globomaper clico aqui em open data files Procuro meu arquivo com polígono, com perímetro, e abro. Agora, vem a segunda etapa. Uma vez que eu abrir, eu vou vir aqui no banco de dados de, de, de bases, né, de bases online, aqui no planeta, e vou selecionar uma base. Que base é essa que eu vou selecionar? Como eu quero curva de nível, eu vou baixar... Os dados SRTM, né? é, dados mundiais de elevação, disponíveis em um arco de segundo de resolução. Eu vou clicar em Connect. Ele vai me gerar os dados. Agora eu quero extrair esses dados. Eles já estão lá, agora eu só preciso extraí-los. Eu vou clicar aqui então em criar contornos. Vai abrir essa janela, ele vai me perguntar. Qual é o intervalo desses contornos? Eu vou colocar aqui o intervalo de 20 metros, 20 metros verticais. Poderia ser 5, poderia ser 1, poderia ser 30, poderia ser 100. Né? Deixa eu ver aqui se ele precisa de mais alguma informação. Não. É, é, ele me traz muitos parâmetros de escolha. É, é, eu posso, como eu estou fazendo uma explicação genérica simplificada de uma determinada função... Então, é, existem parâmetros que vão ser úteis, pra, desde pessoas leigas até para engenheiros, quem faz a, a engenha, é, utiliza dados espaciais geográficos para engenharia civil, cartográfica, etc., né, para extrair essas informações. Como eu não, quero, não preciso me aprofundar muito, vou gerar aqui as curvas de níveis de, de 20 metros. Olha que lindo! Gerei as curvas de níveis gerei as linhas de relevo olha que bonito as linhas mestras já estão até marcadas né? agora o que eu vou fazer eu vou exportar essas informações para lê-las no google earth então eu vou lá em file export export vetor leader né? formato vetores formato leader e vou escolher o formato KML-KMZ olha só, se eu não quiser KML-KMZ eu posso exportar em shape, DWG, PDF, Mapfile, Sketchup, diversos formatos, mas eu escolhi KML ele vai me abrir uma janela sobre os parâmetros desse KML, aceito dou ok e dou o nome para o meu arquivo e salvo gerei o arquivo agora o que, que eu vou fazer eu vou dar vou lá no meu no arquivo que eu gerei vou gerei este aqui abro no google earth e para tá lá olha só que lindo só que quando você abre a primeira vez note que ele pode estar suspenso a informação pode estar suspensa ou informações pode pode estar abaixo do relevo então o que, que você tem que fazer tem que ir lá no arquivo botão direito propriedades em propriedades você vai em altitude altitude se marca presa ao solo Preso o solo e dá OK. Pronto, apareceu todas as linhas. Deixa eu só voltar aqui em propriedades, cor, Vou colocar aqui uma cor branca só para destacar, dá OK e agora eu já consigo manipular e visualizar essa informação. Olha que legal, tá tudo aí, não é bacana? Agora já posso utilizar essa ferramenta para análise topográfica que eu preciso, eu posso utilizar para exportar para um software de mapas, posso utilizar para gerar um mapa base para o meu GPS é, para imprimir é, posso gerar essa informação, utilizar a informação em uma afinidade de aplicações de mapeamento, de cartografia, de GPS, de planejamento, de processamento etc eu poderia ter gerado em curvas separadas em intervalos de 1 metro, de 5 metros. No caso aqui eu gerei de 20 metros. Mas, olha, viu como é fácil? E você que utiliza outros softwares, com, que, que lê formatos, outros formatos de arquivo, também vai ser útil para você. Você que faz mapeamento em OCAD, é, em, em ArcGIS, QGIS, é, em CADMAP... Né? Você vai utilizar essa ferramenta em todo o potencial. É isso aí, até o próximo vídeo.